Fala, fala galerinha! Oi, pessoal! Eu sou o Norberto, eu sou mais um elefante literário e hoje a gente veio trazer alguns lançamentos de 1992. Eu tô engraçado falar isso novo sobre lançamentos porque eu só penso que é uma coisa nova, aí. Pode crer! <risos> lançamentos de, de, de tipo, 6 anos atrás, diga aí! Gente, a gente escolheu isso porque 1992, na verdade, não é uma data aleatória, é a data do ano. é a data do ano, não, é o ano. Que a gente nasceu, então a gente já pensou Nossa, será que tem livros legais lançados nesse ano? E de fato tem, não apenas livros, como a gente trouxe livros, filmes e álbuns de músicas. Pra não perder tempo, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, que a gente vai começar a falar agora. Diga aí, qual é o primeiro? Vou dizer, o primeiro livro que foi lançado em 1992, desta lista, é o livro Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Ele, eu ia dizer agora que ele foi lançado em 1992, mas a gente, todo mundo já sabe. Depois de ser lançado, ele tipo, ficou concorrendo a prêmios e ganhou, em 1995, o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos. E, além disso, ele foi considerado por um dos juízes na, numa feira lá do Zimbábue, um dos melhores livros africanos do século XX. Então, não é pouca coisa, né? É e verdade. a gente tá aqui. Inclusive, eu quero ler minha conta, tá na minha lista. Eu tenho até um livro dele, mas... Outro livro falando mais um lado político da coisa, a gente achou O Mão Nos Tempos de Collor, que é um livro de Jô Soares, Luiz Fernando Veríssimo e Melo Fernandes. Na verdade, eu acho que é um livro meio satírico, não é isso? Uhum. É né? um dos tempos mais bizarros que a gente teve na política aqui no Brasil. Não sei se eu fiquei curiosa, mas fiquei muito tempo. Tipo, é, que será que é, trata, mas é, não sei se eu quero exatamente, ler. Exatamente, mas eu acredito que seja bom. Porque pelo menos assim, porque pelo menos pelo que eu conheço de Luiz Fernando Veríssimo, acho que eu li um ou dois livros dele, mas não mais, eu não sei o que esperar. Outro livro é um livro que eu li de Gabriel Garcia Marques é o 12 Contos Peregrinos. Ele vai contar 12 contos, obviamente, que foram escritos pelo autor ao longo de 18 anos sobre. Pessoas latino-americanas que vivem na Europa e meio que sonham com, com, com a terra de onde elas vêm, sonham com suas famílias, com suas raízes e tudo mais. É um livro com contos muito legais. Eu acho que é um dos melhores livros de contos que eu já li. Uh, não tenho mais, infelizmente, pra mostrar pra vocês. Ele é um livro com contos, assim, não necessariamente engraçados. Tem algumas situações, de fato. Mas são contos muito divertidos. Bons de ler, sabe? Que a leitura é fácil. Top! Top! P. O primeiro filme que eu vou falar aqui é um clássico. Hum. Um clássico, né? Da infância de muitas pessoas. Esqueceram de mim dois, foi lançado em noventa... 92? Foi lindo. Sério é? mesmo? E yeah, aí, yeah, yeah, eu lembro e um de ter assistido um é tipo antes. <risos> <Okay. Okay. risos> Deve ser tipo 90, nem sei, não foi atrás. Meu Deus, que coisa doida, né? Ele vai contar a história de Kevin, que é interpretada por Macaulay Culkin. Aquela velha história, né? Ele foi No primeiro ele foi esquecido no Natal, pela família. No segundo ele pegou um diabo de um avião errado. Eu não sei como isso é possível. <risos> Eu não entender. Mas ele foi pra outra cidade, ele foi pra Nova York. E aí ele ficou no hotel. Sabe-se lá como também. Não faz sentido esse filme. Se, ele, se você parar pra pensar, ele não faz sentido. Ele não é real. Mas tamo aí, né? E aí ele vai... Tem, aí vai piorar, porque ele vai tentar impedir um roubo de uma loja de brinquedos. Isso. <risos> no Natal, tipo. Enfim, é um filme super divertido. Acho que muita gente já deve ter visto. Marcou a infância realmente de muita gente. Não sei, eu, eu tenho boas lembranças. É, é bom, eu gosto, eu lembro. Agora, outro filme que eu gosto muito, é dos filmes pra, pra feridos da minha vida, é Cange Aluguel. Ele é o primeiro filme dirigido por Quentin Tarantino, né? Ninguém top, conhecia top, top, top, até top. esse filme. E ele é assim, ele vai contar a história de cinco caras que eles não se conhecem. Aí eles vão assaltar um banco, só que esse assalto não dá certo porque algum deles trai o grupo, tipo assim, alguma coisa. E o filme vai contar momentos antes e momentos depois desse assalto. Esse é tipo a sinopse. Esse filme, ele vai marcar... Ele vai marcar, marcar não, vai levar Vai deixar muito claro as... as como é o nome que uma pessoa tem? Que a pessoa sempre faz aquilo? As marcas registradas do diretor, que é tipo, violência, uma, relações com a cultura pop. E um dos mais legais que é a narrativa não linear. Porque ele vai e volta né, nessa história que ele tá contando. Então é um filme, se você ainda não assistiu, nota 10, pode assistir, porque o Norbinho recomendou. Aquele... O que? Quem fala isso? <risos> Ai, ah, a okay. Okay. Outro filme que marcou também a assim, infância muita gente foi lançado em 92, que foi Aladdin. Ah, então amo. aquela velha história, né? Do cara que se apaixonou pra vocês, um ele encontrar a lâmpada, ele tem um gênio. E aquela coisa que todo mundo conhece essa história, né? Se não viu o filme, leu, né? Aqueles contos de criança maravilhosos que tinham. E... Top, top. <risos> então. Eu achava que era mais antigo, inclusive. Na verdade, eu tô me surpreendendo com esses, com esses títulos de 92. É? Porque parecem mais antigos, mas... Enfim, estamos velhos, né? <risos> <risos> ah, não, é só isso mesmo. Como é a música? Sabe a música? A, música. a Holy One. Ai, eu lembro. O Mundo Ideal! Eu nunca aprendi essa música. todo mundo canta na verdade, eu só sei essa, exatamente essas essa palavras, eu não sei direito. Agora vamos começar a falar sobre os álbuns lançados em 92, lançados em 92, e o primeiro deles foi o primeiro álbum da banda Skunk. Skunk é uma banda de rock nacional maravilhosa, se você ainda não conhece, vai conhecer, é uma recomendação do nosso... Chega já, essa conversa toda a vida. Foi o primeiro álbum e ele traz... Eu não conheço muitas músicas desse álbum, mas ele vai... Ele tem músicas importantes, que é tipo Indignação, uma música importante, que inclusive foi usada como tema da manifestação na época de Collor. Diga aí! Uhum. Coincidência, né? Tem o Bruno de e tem essa música também. Caraca, tá na querida? era pra dar uma manifestação, é. Era bem mesma é muito uma coincidência, né? Eu quero que tava Se você tendo... pensar bem, é o, que te... é o que tinha pro ano. Além da música O Homem que Sabia Demais. Muita gente ama esse álbum. Eu, particularmente, não conheço muito, então... É. Outro álbum lançado em 92 e interessante esse é o nome do álbum é A Fórmula do Sucesso. E é da banda de qual banda? Utopia, que era, na verdade, Nossa. Utopia e Mamonas Assassinas. Esse foi o único álbum lançado Nossa. por esta banda. Foi um fracasso, foi o maior fracasso de todos os tempos. E ele foi relançado em 97, 97 relançado numa edição especial depois do acidente que a banda teve. Né? A banda Mamonas Assassinas, na verdade, foi formada em 95. Eles só tiveram dois anos de atuação. Aí teve um acidente, o álbum caiu, eu lembro até hoje. Fico muito triste. Nossa, saudades. Me Nossa. Ui. Era massa. Interessante que esse álbum, quando foi relançado em 97, ele tinha. O pr a primeira versão não tinha, obviamente, e nesse tinha a primeira versão de Pelados em Santos, que eles já tinham gravado como uma demo antes e o nome não era nem esse ainda, era Mina, Minha Pichulinha. <risos> ok! Pitua, é, pitua, é uma muito. Pichula, Paul. Quem tinha que falar pichula? É, melhor. <risos> Outro álbum é o álbum da banda Engenheiros do Havaí, chamado Gessinger Licks and Mauts, que são, tipo, os integrantes da banda, né? Mais conhecido como GLM, o álbum. Ele é um álbum, é um dos últimos álbuns que teve todas as músicas de lançamentos com essa formação, porque depois mudou, né? Ele tem muitos sucessos grandiosos da banda, Tipo, Ninguém é Igual a Ninguém, Pose, anos 90, entre parênteses sempre tem, mas pra mim é Pose só. E aquela banda, a, a banda não, a música Parabólica, que é uma homenagem que o Humberto Gessinger compôs, junto do, do, do Lix, eu acho. E é uma homenagem à filha dele, que nasceu em 92, né? É essa música que ele, não, ele canta Pose, né, com a filha dele, em outro álbum. Acho que é no álbum ao vivo, inclusive, é ótimo. É, eu amo, eu amo, sabe? É, simplesmente o melhor, melhor banda, né, eu acho é melhor, mas é muito é. boa. <risos> Tem várias produções melhores. <risos> deixa aqui nos comentários, então, pra gente saber e pra vocês precisarem também, né, um filme, um livro e um álbum do ano que você nasceu. Ou então, se você sabe outro de 92, deixa aqui nos comentários pra gente conhecer também e ir atrás pra, né, desbravar nossos <risos> hábitos de cultura. Não esquece de seguir a gente aqui, ó, em todas as nossas redes sociais e valeu! Valeu! Kevin! Isso, Kevin! quer é... Que... que é... Macaulay Calkin. Não, mas que é. Protagonista. Mas vai com a história de Kevin, né? Que é feito por Macaulay Calkin e. Menino. É uma palavrinha <risos> mesmo, eu fiquei pensando. Ela <risos> veio aqui, ó. Isso veio. <risos> e olha interpretado. <risos>